Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera tá dizendo pra vocês mais um Vlog. Bom rapaziada, vocês sabem que o inverno O inverno tá começando aí, tá começando agora basicamente Antes só tava meio que começando a esfriar pra esfriar mano E rapaziada, hoje de manhã quando eu acordei tava 10 graus Mas de madrugada quando eu tava acordado tava quase 4, quase 5 graus aí a mais A menos, tá ligado? Então tava muito frio mesmo e é isso aí, rapaziada. Agora, vou mostrar um pouco da, da praia aqui de Balneário, como é o dia-a-dia -dia do pessoal de do inverno aqui de Balneário. A rapaziada é bem normal, assim, não tem nada de ar normal. A rapaziada vai caminhar, vai na praia. Não, não é tão... Não é tão diferente quanto as outras cidades aqui do Brasil, mas, tipo, é, é engraçado, porque tipo, como é praia, a galera ainda vai na praia, mesmo que esteia frio, tá ligado? Esses dias eu tava, tava tipo, de boa aqui em Bonário e tinha uma galera na água, mano. Na água, tipo, 10 graus de temperatura e a galera na água, mano. Como pode, tá ligado? Eu achei muito, muito engraçado. Mas eu acho que a maioria que vão na água não são moradores, são turistas, por isso, por isso que vão na água. E é isso aí, rapaziada. Eu vou mostrar um pouco do steak aí pra vocês. É isso aí, se é do steak fui.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 Somebody living better I'm trying to tell you that need just tá tão frio, mano, tão frio que eu tô chorando, tá ligado? Com a nariz correndo aqui de frio, mano. Tipo, faz tempo que não fazia tão frio assim em Balneário, mano. Geralmente, como aqui é praia, é um pouco mais, um pouco mais quente, tá ligado? Não é tão frio assim. Eu acho que ontem bateu o recorde aí. E se pá, cai mais, tá ligado? 7 graus tava de madrugada e... E hoje de hoje manhã, quando eu acordei, tava 10 graus. Mano, muito frio mesmo. Comenta aí se na tua cidade aí tá frio, comenta quantos graus tá. Eu acho que em São Paulo, São Paulo que eu fui pra aí a semana, a semana passada, não tava tão frio. Então, São Paulo deve tá normal, tá ligado, a temperatura. Mas do mesmo jeito, quando eu tava lá de noite, tava frio, tá ligado, tava tipo uns 15 graus e já tava frio. E comenta aí no Rio Grande do Sul, alguém, alguém do Rio Grande do Sul aí, que é mais pra baixo ali do país. Comenta se você mora no Rio Grande do Sul, rapaziada, porque no Rio Grande do Sul, realmente deve estar tá muito frio, mano. Principalmente a parte de Espumoso, a parte ali pra baixo, tá ligado? Espumoso, Pelotas, que né? Pelotas não é aí, mas, mas Pelotas deve ser em outro lugar. E também, mano, tá muito... Tá muito tipo, o clima tá muito esquisito, tá ligado? Hoje a hoje, hoje tarde ali, eu tava ali é, no computador, tipo, tava maior calor, do nada esfriou, tá ligado? Do nada, do nada, do nada, meu. Engraçado também, rapaziada, não sei se é por causa do frio, mas a areia ficou branca, tipo, muito branca, tá ligado? Olha isso, olha, olha, olha como a areia tá branquinha, mano. Tá muito branquinha, velho, nunca esteve assim, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, vou gravando durante a semana aí pra vocês o vlog. Não sei se eu vou gravar mais. Se eu gravar mais hoje à noite eu vou e filmo pra vocês e já posto o vídeo logo. É. Porque tem que ter bastante conteúdo aí pra mim tá postando aí pra ficar massa pra vocês. É isso aí rapaziada. Segue. Segue o steak agora. Fui! Bom, galera, o vídeo foi esse aí, se você gostou, rapaziada, deixa o like aí Eu não gravei muita coisa, galera, porque eu já tinha gravado várias coisas aqui em Balneário Então eu fiz umas imagens diferenciadas aí né, no canal Tipo, eu tentei, testei aí a câmera lenta da GoPro ali Pra ver como é que era, mano, ficou muito boa a câmera lenta da GoPro, então Eu vou tentar fazer mais vezes aí a câmera lenta da GoPro, porque eu Nunca tinha usado essa função aí da GoPro, então Ficou muito legal mesmo e é isso aí rapaziada, fiz umas imagens, um side -lapse, umas coisas aí que vocês estão acostumados aqui no canal E rapaziada, é mais pra dar notícia aí pra vocês aí que o Balneário tá fazendo muito frio E rapaziada, comenta aí na sua cidade também, se na sua cidade aí tá fazendo bastante frio aí Comenta a cidade, a cidade onde você mora, ou, ou, ou, o estado que você mora e comenta aí se tá muito frio Então se, se vocês quiserem também rapaziada, comentarem quantos graus chegou aí o máximo de graus aí Comenta aí pra mim saber também. É isso aí, rapaziada. Tô indo nessa. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e fui.